E aí, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal galera E hoje é o seguinte mano, estamos aqui para mais um episódio Da nossa série de Minecraft A Fazenda E mano, é o seguinte, você deve estar se perguntando Ué Dido, você não ia... Era ontem? No caso, ontem, porque eu gravei um tonte né Mas enfim, você não disse que ia pegar os itens Gravando E bom, o que aconteceu galera Eu gravei Porém, mano, os vizinhos não calam a boca, só saiu a voz dele, minha voz saiu baixinha, tá ligado? Porque eu não sei, eu não sei vocês, mas eu odeio quando, quando tipo, grava um vídeo que sai aquelas voz enjoada no fundo, tá ligado? Que eu tento colocar uma música de fundo no máximo, e eu não conheço, assim, não resolve, galera. Foi isso que aconteceu. Então a gente vai tá... como posso dizer... É, continuar na série, né? Vamos fingir que nada aconteceu E eu tô aqui com minha armadura de ferro aqui que eu peguei Então fiquem tranquilos aí que eu não vou, que eu não usei criativo, beleza? Uma hora ainda eu vou fazer um episódio todo em live Só pra vocês verem como é insano fazer isso aqui no hardcore Pera aí galera, tá muito frio, mano Tô sentindo, não tá chegando o inverno Então eu fiz uma coisa especial aqui Então se liga aí Agora sim eu tô charmoso, mano. galera, é o seguinte, eu queria essa skin aqui especialmente pro inverno, porque vocês sabem que no mês de junho aí chega o um inverno aqui para nós da América do Sul, no caso o Brasil, né? Então eu quis fazer aqui inspirado naquelas camisas de time, tá ligado? Aquelas camisas de time vermelha, tipo, sei lá, o Flamengo, por exemplo. Ficou até parecido aqui, mano. Então eu espero que tenha gostado. Aí eu esqueci de colocar os detalhes. Desculpa aí, mas agora sim roda a vinheta e bora pro vídeo, beleza? <risos> Galera, já que nós já fez, quer dizer, eu já peguei todos os ferros, eu coloquei passar aqui para nós fazer logo a armadura aqui e o que, que a gente vai fazer no vídeo de hoje mano a gente vai estar tá pegando bastante mas bastante bastante mais madeira para nós também tá que digamos reformar aqui dentro entre aspas né então vou fazer aqui logo colocar logo a armadura aqui mano peraí que Eu tô clicando não tá indo mano aí foi aqui clica aqui vamos colocar aqui ó armadura armadura armadura armadura e armadura beleza depois disso aqui, a gente já pode continuar aqui o vídeo de boa. No tempo que eu tava gravando, mano, é, eu achei uma... Eu, eu tava, tipo, eu me perdi de minha casa. Aí eu fui e achei uma vila, mano. Aí eu fui lá e roubei a cama pra o Baianá aqui. Vagabundo! Baiana, é dormir, só pra quem não entendeu, tá bom? <risos> madeira mano. Então bora aí de mini time lapse digamos assim, para não falar que é uma timelapse completa. madeiro acho que já deve reformar esse lugar aqui é um lugar meio pequeno então a gente fica suave beleza vamos aqui mano tá travando porque essa gravação eu sei que vai sair muito pedido mano a primeira coisa que eu quero digamos formatar entre aspas é as paredes você pode ver que as paredes é tudo misturado de pedra e bloco só que eu quero colocar tudo essa madeira aqui, mano. Eu peguei dois packs aqui. Então a gente vai estar tá fazendo aqui, mano. Transformando a maioria, não tudo, em, digamos, madeira. E aí a gente vai estar tá colocando madeira bruta e madeira refinada. Madeira bruta, madeira refinada. Aí vai ficar muito top, beleza? E, mano, outra coisa que eu quis dizer, eu peguei também o... Eu... No último episódio, na verdade, no episódio que eu disse que os vizinhos ficou falando, eu achei o um novo minério que é o cobre, mano. O cobre misturado com sei lá o que, acho que é cobre mesmo. E galera, ele é muito da hora, mano. Eu também achei meio que umas pedras velha louca aí que eu usei pra sair do, do buraco lá, mano. Eu fiquei perdido, velho. Beleza, galera. Praticamente terminei aqui. Só que ainda falta o teto, mano. Então, a gente vai. Eu vou. Eu não vou. Como eu posso dizer? Eu não vou fazer isso gravando. Porque vai demorar muito. E o vídeo já tá longo. Pelo menos aqui no arquivo bruto. Lembrando, é arquivo bruto. É o vídeo inteiro. Entendeu? Não sei editar, é bruto mesmo. Então, eu vou colocar aqui o teto. Então, eu já volto. Ué, não tá quebrando? Quebra desgraça. Aí a gente quebra desgraça tá ligado ah não desgraça de ferrar voltando ao assunto mano eu só vou colocar alguns enfeites aqui digamos assim porque que eu tô indo essa merda tá ligado então a gente vai colocar aqui mano só mais totes aqui e mais uma coisinha mano e daí galera é, se você tá assistindo até agora e não deixou o like, mano, deixa o like aí pra me ajudar, porque é difícil gravar esses vídeos, tá ligado? Esses vídeos agora, quer dizer, assim galera, os vídeos agora, eu vou postar a maioria dos vídeos tudo em Full HD e 60 FPS, então aproveita aí sua desgraça. Você não fique reclamando dos vídeos, sai qualidade ruim agora não, porque agora eu tô potente. Então a gente, a gente vai colocar aqui ó... As ca... As... Essas bichinhas assim só pra decolar, mano. Decolar. Decolar. Virei cebolinha, foi. A gente vira aqui, ó. Virei virou. Vem aqui, ó. E Vem aqui. Aqui. Aqui. Aqui. Aqui. Aqui. Aqui. E aqui. Oh, peraí, fo... peraí, tá errado aqui, desgraça. Aí, coloca aqui. Beleza, galera. Você pode ver que mano do céu. Essa casa eu não vou ficar para ela para sempre, mano. Tá eu quero aumentar ela ou então sair daqui. Muito obrigado, mesmo, mano. Porque isso ajuda na monetização do canal, galera. Se você que não sabe. Eu quero bater mil inscritos até o final desse ano para também monetizar o canal, para nós começar a ganhar din, din money, din din, mofunfa, aí é como vocês falam na sua cidade, beleza? Então não esqueça aí de assistir o vídeo até o final, os próximos vídeos e se inscrever no canal. Então, e falou cabeça de rua. <risos>